Se liga aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar aqui neste exato momento no quadro, a maneira mais simples de você, afiliado, que fez poucas vendas ainda, conseguir fazer as suas primeiras vendas de maneiras, tecnicamente falando, rápida ainda, beleza? Então, se você já gostou da ação do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para dar uma moral e levar esse vídeo para mais pessoas e vamos embora com tudo para o vídeo. Galera, me chamo Júnior Moreira, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações. E olha mano, o gatinho tá aqui fazendo uma bagunça, velho, porque eu comprei pra ele essa parada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei pra ele um ratinho, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Um ratinho de brinquedo. Só que ele é doido com esse ratinho, quer ver? Ó? Se liga, ó, ele tá lá escondido, ó. Eu vou apertar, ó. Olha lá, já ficou atento, ó. Ó, ó, ele fica doidinho. Aí o que que acontece? Eu jogo esse ratinho pra ele, ó. Oh. É pior do que cachorro, mano Mas enfim, vamos lá diretamente pro vídeo então Vou abrir o um energéticozinho de leve aqui Deixa eu só dar um golinho no energético Porque vou entregar um conteúdo muito da hora pra vocês, hein Se você não me segue no Instagram, inclusive Já me segue no Instagram Eu entrego muito conteúdo lá Entrego bastante coisa Mostro bastante resultados meus e de alunos meus também E lá a gente pode trocar umas ideias me Manda um direct, fala que veio aqui do meu canal Que gostou do vídeo Que eu vou trocar uma ideia com você lá no Instagram, beleza? Então vamos embora qual que é a estratégia que você pode utilizar para aumentar as suas vendas, tá? Você que é afiliado, vendeu pouco aí, que fez menos de 15 vendas através da internet, né? Coloca para mim, eu quero, fazer um, eu quero fazer uma discussão com vocês, eu quero tentar entregar um pouco a mais para vocês. Coloca para mim aqui na descrição, aqui na, nos comentários desse vídeo... Qual tem sido sua maior dificuldade ao vender na internet? Eu vou responder o máximo de comentários possíveis, mas coloca pra mim qual tem sido a sua maior dificuldade. Ah, Júnior, minha maior dificuldade é gravar vídeos, é fazer cópia, é trazer pessoas, fazer anúncios, não sei. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade que eu vou tentar responder a sua pergunta e tentar agregar alguma coisa pra você ainda de graça, tá? Mas enfim, vamos lá. Qual que é a melhor maneira de um iniciante fazer vendas através da internet como afiliado? Pra mim, a melhor maneira no início se chama 1 um a 1, um, ok? O que que é vender no 1 a 1? Vender no 1 a 1 nada mais é do que você direcionar as pessoas, por exemplo, para o teu WhatsApp, para o teu direct do seu Instagram E ali através de uma conversa tete a tete com aquela pessoa, né, uma conversa 1 a 1, tirando dúvidas dela e tudo mais Você conseguir converter essa venda, no início é a forma mais fácil, depois você consegue escalar de tal maneira que você faz um anúncio Manda diretamente para a página de vendas ali e consegue fazer a venda diretamente na página de vendas, mas para você ter uma ideia até hoje, eu que já faturei mais de 2 milhões e meio através da internet, até hoje a gente tem estruturas de vendas um a um, é claro, mas hoje não sou eu que converso diretamente, hoje eu tenho pessoas, né hoje a gente tem um funil que leva as pessoas pro WhatsApp, onde eu tenho suporte que conversa com as pessoas e converte essas vendas num a um. No meu caso, eu ainda vendo no a um também no meu Instagram, né? muitas pessoas me chamam no Instagram todos os dias, às vezes querem saber da minha comunidade, que é mais barato, custa 29 reais e eu vou lá e converter essa venda no A1. Então, no início, é a maneira mais rápida de você conseguir vender. Só que muitas pessoas ainda têm algumas dificuldades nesse ponto aqui do A1. Algumas pessoas têm dificuldade no sentido de saber o que argumentar com a pessoa, não saber o que falar, não saber como converter aquela venda, como direcionar aquelas vendas. Só que eu quero mostrar para vocês alguns erros que algumas pessoas cometem e logo em seguida mostrar o que você precisa fazer para vender, beleza? Então, O primeiro erro aqui que as pessoas cometem é quando uma pessoa te chama no direct do Instagram, ou do WhatsApp, o maior erro que você comete é mandar para aquela pessoa diretamente o link de venda. Vou te dar um exemplo, tá? Isso aqui você vai parar de fazer a partir de hoje se você faz isso. Muitas vezes uma pessoa me chama no meu Instagram e fala assim Júnior, eu quero saber mais sobre a sua comunidade que de 29 reais por mês. E aí, eu poderia simplesmente mandar assim para ela, Oi, tudo bem? Vou te mandar o link aqui para você saber todos os detalhes. E mandar o link de cara para ela, mas não. A primeira coisa que você deve fazer para você conseguir vir para esse lado aqui do campo, ó, vamos dividir em dois. Tem um lado aqui que não vende, vou colocar aqui o lado que, das pessoas que não vendem, vou fazer um X aqui. E o lado das pessoas que vendem. Vou fazer um certinho do lado de cá, beleza? Então, qual uma é a aqui? As pessoas já chegam tacando o link, sabe? Querem dar uma de vendedores. E as pessoas não vão comprar mais o devo vendedores. Então, o primeiro passo aqui para você conseguir sair deste campo de não vender para o campo das vendas é esse pilar aqui, ó. Faça perguntas para o seu lead. Ok? Faça perguntas para o seu lead. Lead tem uma aula dentro da minha comunidade. Pra quem não sabe como é que funciona a minha comunidade, deixa eu mostrar pra você rapidinho. Os meus alunos chamam a comunidade de Netflix do Marketing Digital. Porque, olha só, ela realmente lembra uma Netflix, aqui é dentro da área de membros, se liga. E realmente lembra Netflix, ó. E aqui tem conteúdo de tudo que você imaginar, né? É, é para pessoas que querem aprender de fato a vender. Como afiliado, então você vai encontrar aqui copywriting, e-mail marketing, Instagram, vendas diretas, estratégias de vendas, tráfego pago, COP, tudo mais aqui dentro. Tudo isso por R$29,90. Então é o seguinte, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição. Se você quiser saber mais, para você que é afiliado iniciante, eu acho que é super acessível. E lembrando que eu faço aulas ao vivo toda semana com os alunos, né? então você tem proximidade ao produtor, então você tem um direcionamento próximo, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, porque na comunidade eu falo muito sobre essa parte aqui de vendas 1 a 1. Então o maior segredo aqui ó, que os alunos aprenderam é fazer perguntas. Então Quando uma pessoa me chama no direct, eu não chego mandando o link. A primeira coisa que eu faço é perguntas do tipo assim, Oi fulano, tudo bem? Mas deixa eu entender primeiro uma coisa, cara. Você já vende como afiliado? Você já está nesse mercado? Você já conhece? Porque primeiramente, quando você consegue entender onde, por exemplo assim, ó, quando você consegue entender aonde o seu lead está... Ok, quando você consegue entender onde o seu lead está, porra, ficou faltando um link. Nossa, isso ficou todo embolado. Quando você consegue entender onde o seu lead está, você consegue entender muito melhor para onde você deve levá-lo. Às vezes você já chega mandando um link para o cara tentando vender e isso não gera primeiramente uma conexão. Mas quando você faz perguntas, fica muito mais fácil de você vender. Então, a primeira pergunta que eu te recomendo fazer sempre é para a pessoa. Mas deixa eu entender, fulano, você já vende pela internet? Você já conhece o mercado de afiliados? já sabe como é que funciona? Porque se a pessoa te responder, por exemplo, que não sabe, primeiramente você tem que explicar para ela como funciona aquele mercado. Se ela dizer para você que já sabe, ah, não, já sei, eu já faço vendas todos os dias, só que eu quero aumentar os meus resultados, pronto, aí não tem muito o que você argumentar em si, você pode falar alguma coisa sobre o curso e mandar o link. Mas em 99% dos casos, as pessoas dizem que não sabem, ou que sabem pouco, ah, eu já sei sim, um pouco sobre o mercado, estou estudando, mas estou tendo dificuldades e tudo mais. E aí, o mais legal de tudo é você ir fazendo... Perguntas. Quando a pessoa me responde que sabe como funciona, né, ou que sabe pouco, mas que está tendo dificuldades, você vai começando a colher dores. Olha só para você ver isso daqui. Imagina que a pessoa fala para mim que está tendo dificuldades. Bom, que Ela começou a trabalhar como afiliado, mas não está sabendo vender. Qual que é a pergunta que eu faço para ela? Qual tem sido as suas dificuldades? Preste atenção. Eu falo para ela qual tem sido as suas dificuldades. E aí ela me conta. Vou dar um exemplo. A pessoa me fala assim, ó, ah, João, a minha dificuldade tem sido porque... Cara, eu tô com uma dificuldade gigantesca, por exemplo, em fazer cópia. Eu tô com uma dificuldade gigantesca em, sei lá, em e-mail marketing, eu tô com uma dificuldade gigantesca em fazer tráfego pago. E aí você vai pegar aquela dificuldade dela e explicar exatamente o porquê o seu produto, o produto que você está divulgando, vai solucionar aquele problema para ela. Então imagina que a dificuldade do meu cliente seja, por exemplo, em fazer tráfego pago. O que, que eu falo para ele neste momento? Mostro para ele a solução só que você tem duas opções antes de mostrar a solução você pode fazer uma segunda parte que é o que deixa eu apagar a solução que eu sempre recomendo o seguinte colher mais dores ou desejos então imagina o seguinte a pessoa me falou que a dificuldade dela é fazer tráfego pago ok? E aí eu vou lá e pergunto pra ela o seguinte ainda, ao invés de eu já chegar com a solução e mostrar pra ela o link do produto, mandar o link do produto, eu vou lá e pergunto Não, entendi, vamos imaginar que ela chama Jéssica. Entendi, Jéssica, saquei. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, você trabalha no mercado tradicional ainda hoje ou você trabalha somente pela internet? Aí imagina que ela vai lá e começa a me falar Nossa, Juliana, eu trabalho ainda também como recepcionista de um hotel e o meu tempo é muito corrido porque eu tenho filho pra criar também eu tenho que cuidar do meu filho e conciliar com o trabalho e o pior de tudo é que eu sou insatisfeito com o trabalho que eu tenho porque eu ganho pouco e aí meu tempo é correndo e ganho pouco, e aí eu, sabe, eu quero ganhar dinheiro pela internet exatamente pra isso. Pronto, se liga, você acabou de pegar uma puta de uma dor dessa pessoa. Por exemplo, falta de tempo, falta de dinheiro e outra coisa. Aí presta atenção no seguinte, ela te falou que tem um filho e quer, quer ter mais tempo pra cuidar de quem? Do filho dela. Olha só, agora tu pegou desejos e dores que você pode exatamente usar na hora de converter. Então olha só para você ver, por isso que eu falo, faça perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais fácil se torna de você converter uma venda no a mano. Porque você usa exatamente os argumentos que a pessoa te deu para você mostrar para ela a solução. Então ela me falou que precisa de mais tempo para cuidar do filho, que está né, insatisfeito com o salário dela. Vamos colocar aqui também salário. Tá? E aí pronto, ela me deu tudo, de mãos beijadas Aí eu falo para ela o seguinte agora Agora sim eu venho aqui com a solução, solução. E aí eu vou lá e pergunto para ela agora neste momento eu Pergunto não, eu vou lá e falo para ela Entendi, Jéssica, legal Olha, eu também já passei por isso Que aí eu utilizo uma técnica que eu chamo de... Que eu chamo não, né? Que é conhecida como rapó Que é a técnica da conexão, então é, a pessoa quando ela me fala o seguinte, olha, nossa, eu tenho falta de tempo, nossa, eu não, eu não tenho um salário bom, sou insatisfeito com meu, o com meu salário, vou lá e falo para ela assim, nossa, eu sei como é que é isso, eu já passei por essa situação também. Então você gera uma conexão mental indireta com a pessoa, tá? E aí eu venho com a solução, falo para ela o seguinte, nossa, Jéssica, eu já passei por isso também, eu sei como é que é, e é exatamente por isso que este treinamento vai te ajudar então. Primeiramente porque você tem uma dificuldade, que você disse lá em tráfego pago e neste treinamento ele te ensina exatamente todos os passos sobre isso. Só que o melhor de tudo, tá? Você aplicar o passo a passo desse treinamento, você vai conseguir ter um bom resultado, a ponto talvez de depois conseguir sair até mesmo do seu trabalho para você ter mais tempo para trabalhar em casa e ficar com seu filho. Até uma salva de palma aqui pro profissional. Então você vai na você vai na dor dela ali. Que é a falta de tempo, tá? Então eu mostro isso para as pessoas, entendeu? Então eu não chego vendendo, eu tento solucionar o problema da pessoa. Por isso que eu faço muitas perguntas. É bem provável que você que está aqui assistindo esse vídeo, se você for um aluno meu, se você entrou em contato comigo no Instagram antes de comprar algum treinamento meu, seja o um Instagram, ou seja a comunidade que é mais baratinho, eu provavelmente fiz algumas perguntas para você antes. Porque eu não, eu não tento vender. Eu tento, de fato, ajudar as pessoas, a solucionar o problema das pessoas. Então eu sempre faço perguntas, tá? E aí eu vou lá e argumento mais ou menos isso, sacou? Então eu vou exatamente na dor das pessoas. E é exatamente por isso que muitas pessoas não conseguem vender no 1 a 1 um, quando é iniciante. Porque elas vêm direto aqui, ó. a pessoa manda mensagem falando que quer comprar, que quer saber mais informações, elas vêm cá e só tacam o link na lomba da pessoa. Só joga o link de qualquer jeito para a pessoa. Tá aqui o link, ponto. Não, lembre-se dessa palavrinha aqui, ó. perguntas, faça perguntas para o seu cliente, isso vai te fazer vender muito mais, beleza? Então um ponta aí um insight para vocês. acho que vai ajudar você a vender mais através da internet, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E novamente falando, vou deixar o link da minha comunidade aqui na descrição, 29,90 para você participar lá da Netflix, do marketing digital e fazer parte dessa família juntamente com a gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!